Gabriel Jordan, do arroba.gaz.trd E no vídeo de hoje a gente vai fazer Uma super maquiagem artística Ou pelo menos tentar, né? Ah, vamos começar, começar com uma bruma, né? Pra hidratar a louca Já comecei a maquiagem <risos> Então, recentemente eu tava no YouTube assistindo um vídeo do James Charles, onde ele fez várias maquiagens inspiradas em desenhos que os amigos dele fizeram pra ele. E um dos looks que mais me chamou a atenção foi um look inspirado naquele emoji de estrelinha redonda, sabe? O resultado da maquiagem ficou incrível, com o um olhão de fundo preto e tal. E eu achei a ideia muito criativa, eu gostei muito. Vou tentar recriar hoje, né? O olhão preto a gente sabe que vai dar certo. Agora, o resto, né, meu amor? Vamos jogar pro universo esperar que dê certo. No vídeo tinham várias outras maquiagens Inclusive eu já recriei uma outra que eu também gostei Nesse mesmo vídeo, só que eu fiz só lá pro Instagram Então se você ainda não conferiu essa make Depois que esse vídeo aqui acabar, você corre lá no meu Instagram Que é em gajotrd. Já me segue e confere o vídeo Que a maquiagem também ficou super fofa Mas no vídeo de hoje nós vamos recriar essa maquiagem Do emoji que eu tô falando Então se você já quiser conferir como é que vai ser Essa minha tentativa de recriar a maquiagem Do James e do David Dobrik também né, Já que foi ele que fez o desenho que inspirou ele Já deixa o seu like aí embaixo se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 Então, eu já devo ter inserido aí na edição alguma foto pra vocês, mas essa foto foi postada no Twitter da Morphe, eu acho, que é a mesma maquiagem, né, com o emoji aqui que eu tô falando pra vocês. Gente, ignorem a película do meu celular que tá toda quebrada. Eu vou mudar algumas coisinhas na maquiagem, como, por exemplo, a ordem, né, que a maquiagem foi feita, eu vou começar fazendo o esfumado preto nos olhos, porque quando eu faço um olho preto, eu gosto de começar pelos olhos, então, auge, né, galera? Eu vou começar fazendo uma base bem clara abaixo das minhas sobrancelhas pra gente poder fazer essa sombra, né, preta para pra ficar tudo super pigmentado e super bonitinho, e eu vou começar usando o corretivo de alta cobertura da linha Natura Aquarela, na cor Claro 20, que é esse aqui que eu tanto amo, né, e vocês já me viram usar milhões de vezes aqui no canal. Assim como vocês estão vendo, eu usei um tom de corretivo bem mais claro do que meu tom de pele, porque eu quero justamente esse impacto, né, já que a gente vai usar uma sombra bem preta no rosto, eu quero que fique bem destacado o osso da sobrancelha aqui em cima. Então, lembra que eu falei que eu ia mudar uma coisinha na maquiagem? O James fez uma transição do preto pro cinza, no vídeo original dele ele não mencionou se ele usou algum outro tom de transição, mas particularmente eu gosto de usar um tom de marrom neutro ou um tom de marrom frio e isso eu vou fazer antes mesmo de começar a trabalhar tanto com a sombra preta, quanto com outro produto que eu gosto de usar quando eu vou fazer olho preto também, que eu vou já falar pra vocês qual é e pra isso eu vou usar o BT Contour na cor Brown Sugar da Bruna Tavares que ele é um marrom mais neutro do que um marrom frio, sabe? Vou vir aqui no pincelzinho A10 de esfumada que eu adoro esse pincel, tirar todas as dobrinhas aqui desse corretivo, deixar Bem liso E eu vou tomando como referência a curvatura natural do meu olho, tá? Só dando aquela esfumada básica, básica mesmo Sem me preocupar muito onde é que eu tô aplicando Beleza, tonzinho de transição feito, mara. Eu vou vir agora em delineadores em gel. Eu tenho dois aqui pra usar pra vocês como exemplo, que são o Revlon Color Stay e esse aqui da Vivaí. O da Revlon é muito pigmentado, mas ele é um pouco ressecado, então eu vou vir nesse daqui da Vivaí. Não gosto muito do delineador líquido, né, da Vivaí, mas esse em gel aqui é mais cremosinho, né? Vamos testar. O delineador você vai usar como a base da sombra preta, do esfumado preto. Esse aqui é um truque muito bom pra você economizar tempo, porque se você for fazer direto na sombra, pode ser que demore mais para construir, né, as camadinhas, todas bonitinhas, então auge, vou aplicar, acho que isso aqui de produto já é o suficiente. E logo em seguida, eu vou vir nesse outro pincelzinho aqui da Macrilan. Primeiramente, dando batidinhas, tá? No próprio delineador, onde eu já apliquei. Eu acho que dessa forma você ajuda o delineador a assentar um pouco mais. E aí você já pode ir trazendo um pouquinho pra cima, sabe? Beleza, com o delineador molhado ainda, eu vou vir nesse pincelzinho da Macrilan que tem dois lados, vou vir nesse ladinho aqui menor, né? E você vai fazendo mini movimentos circulares pra dar uma leve esfumada só nas bordas desse delineado aqui, tá? Não vai no lado grandão do pincel Não vai levando o seu delineado pra todo o seu olho Entendeu? Toma cuidado nessa parte Só vem dando uma leve borradinha aqui Porque pra fazer o esfumado bonitão mesmo A gente vai usar sombra Isso aqui é só a base do esfumado Só aquilo ali já foi o suficiente Vamos passar pra uma paleta, né? De sombras Eu vou vir na paleta luxo da Aludurana Que ela é super pigmentada Vocês sabem que eu adoro as sombras da Aludurana E eu vou escolher esse tonzinho aqui de preto E basicamente, tá vendo que o delineado tá molhado no meu olho Eu vou começar selando Toda essa parte molhada dos meus olhos, antes de começar a esfumar, porque se você começar a esfumar lá na ponta com isso aqui molhado ainda provavelmente o seu pincel vai encostar ali, e quando você for esfumar essas bordas, né, que a gente só deu uma borradinha com outro pincel até o momento, vai borrar o resto do seu olho inteiro olha só, tá vendo a diferença desse olho aqui que eu já selei, né, o um delineado pra esse outro esse aqui tá molhado, ó, ainda, já esse outro aqui já tá mate, por enquanto só sela tá, não vem esfumando dá umas batidinhas no seu pincel pra tirar o resto de produto que tem nele, e só só com excesso excessinho você começa a fazer mini movimentos e sumando um pouquinho mais essas bordinhas, tá? Mas não levam muito pra cima. E pra finalizar você pode voltar naquele pincel ultra fofo e no tonzinho inicial de transição que a gente usou pra esfumar tudo aqui no final. Quando o esfumado estiver certinho aqui em cima, você vai parecer que tá louca, né, de longe, porque você vai ver todo o paláutico que tá aqui embaixo. Mas tudo que você precisa fazer é limpar os seus olhos e pronto. O esfumado já vai estar tá cortadinho aqui dos lados. Mas antes da gente passar pra pele, vamos passar um iluminadorzinho aqui no arco da é sobrancelha pra deixar esse esfumado... Mais áudio ainda. Vou vir o iluminador Playboy Stardust dessa coleção Cosmos deles aqui. Esse aqui é a letra C que eu tenho, que é o douradinho. Eu acho esse iluminador maravilhoso. E é exatamente ele que nós vamos usar hoje. Vou aproveitar esse mesmo iluminador e criar um pontinho de atenção aqui no cantinho interno dos meus olhos. Que inclusive a gente vai precisar retocar depois, né? Porque eu ainda vou fazer a pele mais áudio. Falando em pele, vamos começar. Eu quero uma extrema cobertura hoje. Eu vou usar a minha base matte de alta cobertura da Tracta. Lembrando que eu estou usando a cor 04. Para corretivo, eu vou fazer uma misturinha com o mesmo que eu usei como base, né? para os olhos, que é o Claro 20 da Natura. E eu também vou usar um outro da Natura, só que não é da linha Aquarela, nem esse. Esse aqui é da linha Faces. E esse aqui também é na cor Claro 20. Eu quero misturar os dois, porque eu sempre uso o da linha Aquarela. Eu quase não uso esse aqui da linha Faces. Então... Vamos de teste, né meninas? Vamos selar essa pele, né, meus amores? Vou usar um pózinho da Adversa. Eu adoro esse pó, já recomendei várias vezes aqui no canal. Amo. Vamos passar pra contorno, né? Vou vir nessa paletinha que se chama Contorno Iluminador Bronzer da Belly Angel. Num vídeos atrás aí, eu reprovei dois produtos da Belly Angel que eu tinha achado péssimos, que eram um primer e um pó da Belly Angel, assim, que eu achei horríveis. Mas essa paletinha, gente, eu amei. Amei, amei, amei. Tem várias e várias cores. E eu vou usar essa aqui pra fazer o contorno do meu rosto hoje. A fórmula é mara, gente. A textura é fininha, pigmenta no ponto certo pra fazer um contorno. Nem de mais, nem de menos, então auge. Beleza, eu vou vir nesse pó compacto basic da Vult na cor 3 e eu vou vir recortando aqui a minha mandíbula. Ai auge, esqueci de fazer o contorno do nariz, né? Que burra, vou ter que fazer também, peraí. E o mesmo pó que eu usei pra fazer o recorte da mandíbula Vou usar pra recortar o contorno do nariz Vamos tirar esse excesso de pó, né, minha filha Vou vir aqui nesse pincel super fofo da Macrylan 01 Barrendo tudo Vou usar esse tonzinho aqui, olha, dessa paletinha da Belle Angel Que pode funcionar como um iluminador pra peles mais escuras Mas eu uso bastante como bronzer aqui Entre o contorno, blush e iluminador, sabe, nessas regiões aqui Vou usar o pincel 02 do mesmo kit da Macrylan Beleza, eu quero terminar logo a pele Antes da gente voltar pra usar olhos, né? Porque eles não estão finalizados ainda. Na verdade, está é longe, inclusive. Então vamos lá. Vou vir na minha bruma iluminadora da Face Beautiful Professional. Que quando eles falam que é iluminadora, gente, eles não estão brincando. Olha o tanto de partículas de brilho que tem aqui dentro. Com a bruma levemente absorvida pela pele, eu vou voltar naquele iluminador Stardust, que eu usei para iluminar o ossinho da sobrancelha e criar um pontinho de brilho interno aqui. Eu vou iluminar o meu rosto e também vou retocar o pontinho de atenção que eu criei no canto interno dos olhos, porque assim como eu falei pra vocês, né, gente? Eu construí a pele depois a gente ia precisar retocar. Bom, vou criar um esfumado aqui na parte inferior dos olhos e eu vou esfumar bem rente a minha linha d'água, mas eu não vou puxar muito pra cá pra fora porque eu não quero perder esse efeito de corte, entendeu? Que eu criei aqui na lateral. Essa é a diferença de quando você usa um tom de transição. Olha, observem bem aqui a diferença desse esfumado da pálpebra inferior pra esse outro aqui, tá vendo como tá diferente? Agora a gente vai aplicar um lápis de olho preto, né? Porque aqui na linha d'água a gente ainda tá com ela natural. E eu quero o full efeito, né, do olho preto e tal, então eu quero pintar a minha linha d'água também. Pra isso, eu vou usar esse lápis delineador pra olhos da Louis a prova d'água. Prontinho, gente. Faz um olho desse aqui, bota uma peruca loira, você vira Jenny Humphrey de Gossip Girl Audi. Eu vou aplicar logo um batom e vou tirar umas fotos, né, gente, pra eu guardar assim com esse olho. E aí, já já a gente continua. Então, né? Beleza. Praticamente a gente vai começar a maquiagem agora, né? Porque agora que a gente vai começar a desenhar a parte divertida com as estrelinhas e tal. Se a gente observar bem na maquiagem do James, ele desenhou várias estrelinhas brancas ao redor do esfumado, né? Mas eu tenho esse produtinho aqui que eu quero testar, que é o BT Velvet. E eu tenho ele na cor Off-White. Não é 100% branco, mas é quase branco. Vocês podem, inclusive, me achar louca, mas eu vou usar um pincel que eu uso pra fazer nail art, gente. Nas unhas, óbvio, né? Porque não tem como fazer nail art em outro lugar que não seja nas suas nails, nas suas unhas. Mas eu vou usar esse pincel aqui pra desenhar as estrelinhas, porque eu acho ele mais fininho do que os pincéis de delineado, né? Que geralmente a gente usa pra fazer detalhe. Então, áudio, né, meninas? auge do auge. Nossa, gente, eu achei conceito uma sombra só, assim. Achei chique, não vou mentir. Beleza, com as estrelinhas menores, né, desenhadas, lembrando que eu usei o BT Velvet, da Bruna Tavares, na cor Off-White. Chegou na parte mais difícil da maquiagem, né, meninas, que é justamente desenhar esse emoji de estrela. Não sei se eu vou conseguir, né, mas vamos tentar ver aqui onde vai dar. Qualquer coisa... Faz a maquiagem só até aqui, né, meninas? Ele fez só em um olho, porque de acordo com o vídeo dele, ele demorou horas fazendo, né? Só um e meio fazer do outro também. Então, vou fazer a mesma coisa, né, menina? Que eu não tenho até amanhã. Beijos. Eu vou fazer uma misturinha com corretivo e tinta artística amarela. Então, vamos lá, né? Prontinho, gente. Já criei uma misturinha, né? Eu coloquei um pouquinho de corretivo, que é aquele corretivo da linha Faces, da Natura. Com um pouquinho de color make amarelo aqui dentro. Vamos lá, né, menina? Se der errado, salvem essa maquiagem aqui e façam ela só com a cílios e auge. Fiz só o sketch, né, só o rascunho. E tem mais ou menos nove minutos que eu tô só aplicando essa tinta amarela aqui no meu rosto. E com certeza essa foi uma das experiências mais estressantes que eu já vivi na minha carreira de maquiagem, gente, sério. Que ódio. Enfim, pelo menos eu não estraguei nada até agora Só que como eu fiz o sketch, né, o rascunho Só de uma cor, e no micro pincel Eu vou selando toda essa parte amarela Aqui, eu vou tentar concentrar só em cima Da parte amarela. Com tudo seladinho, eu vou vir Esse pincel de iluminador aqui da Hello Mini que Ele é bem, bem pequeno, que ele tem as certas Tipo, super fofinhas e super separadas E eu vou varrendo esse excesso de pó Com o maior cuidado, pra não Desfazer nada do que a gente já fez até aqui Gente, o James demorou 4 horas Na maquiagem dele. Eu comecei a minha, era 4 da tarde Já são 7 da noite. Será que demorar mesmo tanto ou mais, não sei. Eu vou vir num micro, micro, micro pincel pegar nessa sombrinha amarela aqui da paleta que eu gosto bastante dela e eu vou passando por cima, né, desse caminho aqui, dessa estrela pra gente poder criar uma base, meio que um degradê também, né, do próprio amarelo e ficar tudo mais bonitinho. Usando o mesmo pincelzinho, eu vou criar um degradê na parte superior desse rastro Vou vir na palestinha Ultimate Brights da NYX E eu vou usar esse tom de amarelo aqui, bem mais claro Inclusive, teria sido uma ideia melhor, eu acho, ter selado com ele, mas enfim Chique, né, meninas? Vou pegar o mesmo pincel, porque eu só uso ele, gente Eu literalmente só uso ele E vou pegar essa sombrinha branca aqui da ponta Só pra gente criar uns leves pontos de atenção Um aqui bem no topo da estrada Estrela e outro aqui no topo dessa estrela também. O mesmo BT Velvet que eu usei para desenhar aquelas estrelinhas anteriormente, eu vou usar para fazer os. Contornos, né, das estrelas E delimitar tudo Dessa forma eu acho que vai ficar mais visível O degradê todo que eu fiz Gente, o áudio eu acho que não tava nem gravando Porque <risos> eu fiquei fora de quadro Vou testar com o pincel de unha de novo, gente Quem sabe, né Olha só, gente, o auge. Isso aqui é o melhor que essa maquiagem vai ficar Porque eu não vou ficar aqui até amanhã, né Bom, com os cílios aplicados Já não falta mais nada nessa maquiagem Na verdade, eu vou retocar o batom é O 283 da Ruby Rose Que eu tinha aplicado naquela hora Só pra tirar umas soltas com o olho Sem nada ainda, né, meninas Pra fazer graça e como esse batom aqui é mate, né, ele tá brilhosinho porque eu acabei de aplicar, né, ele não secou ainda completamente Eu vou aplicar esse BT Jelly aqui da Bruna Tavares, que é um boizinho assim maravilhoso Na cor Peach, né, eu escolhi um batom assim um pouco mais frio, na foto de original era um mais quente Mas é porque eu realmente queria que fosse mais frio mesmo, só que eu não gosto de batom tão mate assim que nem esse é Então eu vou aplicar o BT Jelly por cima, que também já vai dar uma corzinha a mais e tal, vai ficar uma graça esse e é o resultado final da minha recriação Da maquiagem do James Charles O que, é que vocês acharam? Comentem aí embaixo Eu passei muito tempo fazendo essa maquiagem São tipo 8 e 1 Em ponto, pra vocês verem que eu não Tô mentindo, e sim, gente, eu sou Meu próprio plano de fundo, não estou nem aí Sou belíssima, entendeu? São 8 e 1 Da noite, eu comecei era tipo 4 e 26 E tal, no vídeo dele ele falou que ele demorou 4 horas, eu demorei tipo 3 horas e meia Mas eu também já peguei a make pronta, né gente? Eu já sabia o que, que eu ia fazer Definitivamente preciso usar mais olho preto né? Fiz uma unha preta também pra combinar hoje, né, gente? Coloquei um glitterzinho pra elas, né? Pra lembrar as estrelinhas também. E é isso aí, eu amei o resultado. Comentem aí embaixo o que, é que vocês acharam desta make. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Se você ainda não me segue, considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou a no Instagram, Twitter e TikTok. Lá eu compartilho muito conteúdo de maquiagem, moda, beleza, inclusive. Inclusive, vou postar umas fotos belíssimas desse look aqui nas minhas redes sociais Então fiquem ligados, ela me seguir principalmente no Instagram Não se esqueça de compartilhar esse vídeo de meu canal com os seus amigos A gente tá crescendo cada vez mais Todo mundo que tá chegando aqui no canal, seja bem-vindo Para quem só acompanha há muito tempo, muito obrigado por acompanhar Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo Eu sou o Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you! <música>